Começa agora mais um Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesse programa. Tribunal da posse a novos dirigentes para o bienio 2018-2019. Que nós possamos dar mais um passo ah, no caminho do engrandecimento e da construção de uma justiça célere, justa e eficiente. Reforma trabalhista em vigor. Juiz André Molina esclarece as dúvidas dos internautas. E ainda, uma entrevista com o médico e coaching Jairo Mansilha. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tem uma nova presidente,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 é? para que nós possamos dar mais um passo ah, no caminho do engrandecimento e da construção de uma justiça célere, justa e eficiente. Veja o comentário do juiz do trabalho André Molina a uma dúvida sobre a reforma trabalhista enviada por um internauta em nossa página no Facebook. O assunto é a inconstitucionalidade da nova lei. O nosso amigo internauta Henrique, pergunta a respeito da inconstitucionalidade de algumas disposições da reforma trabalhista. Então, eu vou dar primeiro aqui uma, uma, um pressuposto muito simples, que é no seguinte sentido. A nossa Constituição Federal, ela, por, com a natureza que tende de ser um programa né, de Estado, um programa de país, ela sinaliza em determinadas direções. Mas significa que todas as vezes que a legislação sair dessa sinalização, ela é inconstitucional, não. Tanto a teoria do direito quanto o direito constitucional e as decisões do Supremo hoje é, dizem no seguinte sentido. O legislador ordinário tem uma certa margem de conformação dos direitos constitucionais. Então, se o legislador chegou àquele destino sinalizado pela Constituição, ainda que tenha optado por um outro caminho, tortuoso que o seja, não recomendável, mas politicamente aceitável, não há inconstitucionalidade. Nós temos que admitir que o, o Congresso Nacional tem essa legitimidade para escolher caminhos, ainda que nós não concordemos com eles. Então, não é inconstitucional. Só haverá de fato inconstitucionalidade quando o caminho escolhido pelo Congresso Nacional se afastar por completo daquele destino apontado pela Constituição. E me parece um tema Bastante importante esse da limitação ou da tarifação do dano moral. Em relação a este ponto, embora haja polêmica né, nos diversos países a respeito disso, mas no Brasil, em outra ocasião, o Supremo Tribunal Federal já respondeu que não. Respondeu dizendo que não, que não pode a legislação ordinária estabelecer limites ou estabelecer tarifações para o dano moral. Isso se deu quando o Supremo julgou a respeito da lei de imprensa, Dizendo que a lei de imprensa que tinha uma tarifação de indenização não está de acordo com o atual modelo constitucional. Então nos sinaliza neste tema de tarifação de dano moral que possa haver sim uma declaração de inconstitucionalidade com a tentativa do legislador limitar a incidência constitucional. E ainda falando sobre o Facebook, acompanhe com a Júlia os posts que foram destaque nesta semana.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 Assim, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso aceitou o pedido de rescisão indireta do contrato feito pela trabalhadora. No próximo bloco, acompanhe a entrevista com o médico e coach Jair Mansilha. Ele esteve em Cuiabá para uma palestra sobre inteligência emocional no 15º Encontro de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Então saia daí que voltamos já.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 Para mente. Isso. Como é que foi essa transição da cardiologia para esse essa outra esse momento da sua vida? É, eu, 1991, eu conheci programação neurolinguística. Eu, detalhe, eu tinha feito também um ano de sete meses de psiquiatria. Eu fiz várias análises terapia. Em um dia eu conheci programação neurolinguística. É um modelo da psicologia que estuda como o cérebro e a mente humana funciona, como nós funcionamos, como nós criamos nossas emoções, sentimentos e estados.